Ah, imagina só Todo mundo nessa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia Eita, carnaval tá começando Mentira, mentira Hoje ainda é quarta-feira Carnaval começa na sexta Mas hoje é um dia importante Hoje é um dia importante Porque que é um dia importante Porque hoje a gente trabalha só até uma hora da tarde Isso é muito bom e hoje também é importante que nós vamos pegar nossa fantasia das muqueiranas. Que maravilha, que beleza. Então pronto, semana... Estamos na semana do carnaval, já começou a semana do carnaval. Algumas festas já, já ocorreram, como o, o fuso foi no sábado e o furdunço no domingo. Festa é isso. Começaram no ano passado e esse ano já reuniu muita gente. Também a cidade está diferente, né a, a infraestrutura está muito melhor. Em termos de acessibilidade, de... de infraestrutura, de mobilidade, então tá lindo, não tá perfeito, porque esse a gente não vai conseguir atingir em pouco tempo. Não é em quatro anos que a gente consegue consertar todos os problemas da cidade. A gente né, até parece que faça alguma coisa. Marveja! A gente só acompanha. A gente ficou aí um grande intervalo sem filmar, mas.. Foi mais descaração mesmo, é preguiça de botar a câmera no bolso da jaqueta. Todo dia passava por ela lá, ah, amanhã eu levo. Ah, amanhã eu levo, ah, amanhã eu levo. Mas também não tinha nada de novo. Aí eu vou deixar então pra filmar quando a gente for buscar as fantasias. Porque pelo menos a gente pegar o percurso durante o dia. Aí vocês vão ver como é que tá... A cidade no circuito do carnaval. A dona Alanda anotar tá essas Coca-Cola todas. Porque eu tô sentindo na frente dela balançando muito. Quer ver? Eu vou largar aqui o guidão. Olha pro painel. O painel não, pro, pro guidão, ó. Até que tá, tá... Tá menos agora. Não sei por quê. Mas eu tô achando que ela tá balançando muito. Balançando demais. Eu achei que era rolamento. Aí ontem mesmo já passei em oficina e pedi pro cara... trocar rolamento. Mas antes eu falei, velho, mas... Por favor, checa pra mim se realmente é rolamento. O cara pegou, balançou ele, ó, velho. Não é rolamento não. Agora o aro tá um pouco empenado. Eu.. Olha assim é, rapaz. Eu preferiria que fosse rolamento. Sendo bem franco. Porque esse aro aqui é de alumínio tipo H. Não é em qualquer canto que eu vou desempenar. Não é mesmo. E o rolamento não, o rolamento eu troco em qualquer lugar. Esse rara esse ele, ele é mais espesso, ele é alto. Então eu nem sei se eu vou conseguir desenpenar. Enfim, né? Vamos ter que procurar. O último rolamento que estourou da roda traseira. Olha o carro do Coroa aqui, ó. É! Bugatti! Bugatti! Estou acharlando de Bugatti, Salvador. Ontem tinha um cruzeiro aqui, ah, ali daqui ainda. Diz que vira caveiro navio cruzeiro. Olha aí. Entendo a minha dificuldade, gente. Que eu tenho que olhar pra frente, eu tenho que olhar pro lado pra mostrar pra vocês o cruzeiro. Então.. Vocês não vão ver perfeitamente como deveriam. Mas é só dar um pause vida. Aqui devagarzinho, conversando, resenhando. Mais tarde a gente vai cobrir aí o circuito do campo grande como está que é por onde a gente vai desfilar deixa eu abrir aqui a, a jaqueta ai Bom, eu não estou esticando muito também por causa do problema no ar né? balança muito na curva ela fica estável então vamos a 60 que devagar a gente chega Vamos também o passeio, né? A cidade tá bonita. Vai ver o coroa é com bugagem. Aí a porrinha anda. É que essa que eu não tinha que usar capacete, não. Não, esse motor não é dele não. procurando o retrovisor dele. Eu não vou ficar andando do lado de uma porra que não tem retrovisor. Não sou maluco. Opa, tem gente aqui do lado. aí, chamou, vou. Vamos adiantar! aqui é o um percurso, quer dizer, é, é onde faz meio que a emenda, né? O pessoal desce aqui dos ônibus e aí sobem. E o percurso do carnaval é em cima. Essa via, se não me engano, vai ficar fechada. Mas aqui somente os carros que vão dar apoio a, a, ao pessoal. Eles vão fazer a ligação Circuito Barra Campo Grande. E também tem uma, uma gama de bairros que passam aqui, né? Mano, tem que pagar, nego. Né? Só balança. sábado esses dias tá assim, começa chovendo, depois de umas 10, 11 horas abre. um vídeo que eu, eu, eu não ia fazer o piloto dele não, mas acho que mais na frente eu faço. É... com a Landa, começou a chover e aí ela interrompeu. É, parou de queimar. Aí depois... Penou, penou, pra andar andou, depois parou de novo. Aí eu peguei e interrompi o vídeo porque tava chato já, véio. É... ela tá com algum... algum... não vou dizer problema não, porque isso aqui é, é, é parte elétrica. É, não deixa de ter problema. Mas, assim, é, é um incidente, porque problema, de acordo com a AIT, é quando você não sabe a causa raiz. Esse eu tenho mais ou menos a base. Então, é quase um incidente, quase um problema. Mas tá mais para incidente, porque eu já sei que é na parte elétrica e sei onde está É na parte de baixo. Depois que bate água assim, alguma porra embaixo, tá fazendo cortar. Eu certifiquei disso porque, outro dia, eu levei ela pra lavar. Aí o cara lavou tudo mais bem, e quando eu fui sair, não queria queimar. Exatamente do mesmo jeito. Ah, velho, é aqui embaixo. Aí eu vou ver esse carnaval, deixo com ela com o neninho, falo disso aí e... vejo se ele dá um jeito. A menina ali parece minha pica. prima. Prima, prima, prima. Não é prima puta não, gente, é prima mesmo, de verdade, sangue. Filha de minha tia, irmã de minha mãe. Opa, ih, foi mal. Cheguei em... É a moto de Felipe. Pô, a moto parada ali é do brother, velho. Pneu dianteiro. Deve ter dado o chabinho. É sério, velho? Isso pode? Ah, acho que agora pode, hein? Ou, ou sempre pode, não sei. Galera, bike. Valeu, man. carro da TV Bahia. Vê Bahia. A parte TI é grande aí dentro. vai atravessar a rua comendo mosca. Presta atenção. Ele não tá ligado, não, tá ligado nele. Ele já acabou na, na embreagem no freio. <risos> Caso ele pulasse pra frente, eu poderia ter buzinado antes né, pra avisá-lo. Mas porra, velho. Minha moto, minha moto nem silenciosa é. Vai dizer que ele não, não me ouviu. Vamos entrando, vamos entrando. A área federal, eu sei. Aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Mais tarde, até mais. Valeu, valeu!